A gente estava mais conversando mesmo, que o Paulo estava me explicando como que estava funcionando o projeto, enfim. Aí eu nem falei muito sobre o que eu estava fazendo, mas, a princípio, assim, eu estava eu interessada já nessa questão do Covid, da memória, que o tinha falado. E aí, eu e, e o Léo, que, que é o outro a gente começou a procurar esses arquivos digitais que estavam surgindo com a pandemia, né? Então, a gente procurou nas redes sociais, a gente acabou procurando uh, também em sites de universidades, enfim, a princípio a gente começou no Brasil e aí a gente também estendeu para a América Latina. Então, para todas essas plataformas que estavam registrando uh, todos esses depoimentos, enfim. E aí agora a gente, eu não lembro a última atualização, que tem que eu não mejo na tabela, mas a gente já tinha mais de, de 50 é, sites, enfim, tanto página no Facebook, Instagram ou sites catalogados, aí como estava sendo registrado essa memória, né, e aí tinham tantos projetos parecidos com, com o seu, desses relatos aí dentro de, das redes sociais, quanto outros relatos uh, mais específicos falando, por exemplo, uh, sobre educação na pandemia, ou sobre uh, sobre as próprias questões uh, médicas mesmo, alguns falavam, acho que sonho que você estava comentando, se não me lembro, Do eu, danca, eu né? achei... Na USP tem, o Dunker é. coletou. Aquele grupo dele, do Sim, Christian e, Dunker. E tinham alguns outros também que, né, tinham muitas coisas, né, alguns que também possuíam vários vídeos e relatos e desenhos, né, que eu também achei alguns que eram especificamente, por exemplo, sobre crianças na quarentena, sabe? Aí tinham, tipo, a perspectiva delas, então, o desenho. Maravilhoso. Os depoimentos, os vídeos, é, foi... Na verdade E eu ia aproveitar Para te perguntar que eu acabei não perguntando antes uh, É que o, o objetivo de vocês Era, inicialmente não era né, Sobre a Covid Mas depois que, que vocês tiveram com, Depois que vocês acabaram né, Afunilando para isso Vocês pensavam, por exemplo, tipo, em atingir Algum público específico para conseguir Esses relatos Ou foi foi só compartilhando assim mesmo nas redes tipo é, a, não é a esse. gente é, é porque assim a nossa maior o nosso maior interesse naquele momento e é por isso que a gente estava é, formulando o projeto era pensar possibilidades até tecnológicas e relatos num contexto contemporâneo digital ou seja é, a minha Talvez é bom explicar um pouquinho de onde veio a ideia, porque acho que ajuda a entender o projeto. a gente é, Ano passado, ano passado ainda, né esse ano é longo, mas ano passado ainda, é, eu, eu trabalhei em cima de um arquivo que tem na Inglaterra, um arquivo de vida cotidiana, que é o Mass Observation, não sei se vocês é, se conhecem, mas é um, é um arquivo de 36, ele Como ele é que foi, chama, Paulo? Mass, Mass Observation. Ele, Mass Observation. É... No, ele começou em 1936, por antropólogos, e, cine, e um cineasta, Eu bem, é, né? e ele ah. é, era, era basicamente aquela tradição inglesa, né, de, de pegar a história dos comuns, né, do, o registro das pessoas comuns, tanto que começa com, com a vivência, a descrição de pessoas sobre a vivência da coroação, já não lembro mais qual coroação foi, não, né? mas tinha a ver com, exatamente com um, um olhar não aristocrático, né? sobre o mundo e tal, e eles têm um projeto até hoje, então eu trabalhei com o Brexit ano passado, como as pessoas estavam vivenciando isso e tal, e eles têm os diários do Brexit, assim, tem é, acho que 400 correspondentes atualmente, é, mas, por exemplo, no diário do Brexit provavelmente, eu não lembro direito, teria que ver os números, mas cento e poucos diários de pessoas escrevendo como é que estava o Brexit, como é que estavam vivenciando isso e tal. E eles fazem isso por rede de colaboração, meio uma convocação geral. É, e, só que é por escrito, normalmente, ou por e-mail. E é muito interessante, para mim foi um material super rico, eu trabalhei com ele, esse material de diário. Porque tem, tem um tipo de registro que não existe com é, é, um, um, um, um relato imediato nas redes sociais. Quer dizer, eu não consegui, via redes sociais, achar um material com o grau de reflexividade que tem esse material. Paulo, então, desculpa, me... caiu aqui, caiu, repete, né? repete a história do Mais Observation, né, de 36, e eles gravaram Eita. o Brexit. Mas o, que, que, eles fizeram, o que, que eles fizeram de 36 até... até, até o... <risos> Você só quer saber isso. <risos> tá bom, né? Uma hora agora. O que, que eles faziam? <risos> é, que que eles faziam? Tá, tá. É, Era cotidiano. Era cotidiano, é, eles começaram com com uma coisa, uma frente muito ampla, assim, desde fotografia, eles têm um trabalho de fotografia na, na década de 30, 40, muito grande, e, é, e diário, eles pegavam um dia do, me, do ano, e todos os colaboradores escreviam o diário desse dia do ano. Nossa, que coisa 12 sensacional. De maio. É, é, cara, é muito, assim, se você quiser depois a gente conversa com muita calma sobre esse projeto, mas Uau. esse projeto é incrível, assim, ele fica sediado na universidade que eu fiz o pós-doc, então eu tive essa sorte de, de ter... É? É, é na Sussex, em Brighton. Uhum. É, ele está sediado no, no arquivo municipal de Brighton. Então, é, você tem ali a diretora do arquivo da Sussex e tudo mais. Enfim, é um wow. material riquíssimo. Depois eu posso detalhar mais. Mas eles tiveram uma linha de continuidade. É, foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, porque aí o governo, amer... o governo inglês usou esse arquivo para monitorar o. Aí é o o que me interessa monitorar o clima, o, os humores da população, de como eles estavam vivenciando a guerra, né? Então era um tipo de é, o criador de, desse método de cerveja falava em um um barômetro, né? Como se fosse um barômetro da é, social. Enfim, é, hoje ele basicamente é, é só diário. Hoje hoje assim o projeto funciona com vários correspondentes escrevendo diários. A, quadra, a cada três meses, por estações. Eles fazem por estações eles fazem diretivas, eles fazem é, é um, uma chamada para esses correspondentes com algumas questões. Ah, fala como é que está o Brexit, como é que você está vivenciando isso, como é, como é que é a sua alimentação e tal, tal, tal. Quatro assuntos. Então, eles trabalham em parceiro, enfim, eu estou aqui falando mais disso do que de qualquer outra coisa, mas eu acho super interessante mesmo. Eles trabalham com parcerias de projetos, então, assim, se você tem um projeto sobre nutrição, aí você vai, conversa com eles e pede para colocar uma questão para esses colaboradores. É algo riquíssimo, é, e eu eu vivenciei isso porque eu usei esse material, que foi feito sobre o Brexit, eles fizeram três diretri, é, é, diretivas que tinham o Brexit como tema em três momentos, da votação, um ano depois e agora mais recentemente e aí eu fiz um estudo sobre essas mudanças de, de percepção é, mas enfim isso me, me colocou muito na cabeça de, de tentar achar um caminho para pensar como hoje pensando eles não trabalham muito com a mediação tecnológica é muito simples assim eles usam e-mail ou carta porque eles são bem conservadores, porque eles têm um projeto que funciona há quase 100 anos, então eles têm que ser conservadores, né? Eles não vão mexer assim. Eles é... têm que ter um fluxo de trabalho mais ou menos... É, eles têm que de... garantir o que tem né? exatamente Não, e inclusive para poder guardar, né? Ou guardar... Carta. Eles imprimem todos os e-mails, exatamente, é... imprimem todos os e-mails, fazem do mesmo jeito, acho que tem essa questão. É... E aí eu, eu, eu fiquei pensando muito em como... É... A gente poderia pensar um espaço em que as pessoas pudessem ser observadoras, porque esse é o ponto deles. Você não está usando as pessoas só como uma fonte, é, mas você está pedindo para elas observarem e produzirem. Então, é, é, fica entre o pesquisador e o objeto, né nesse sentido. Então, isso deu novo Inclusive, no surgimento do Meta Observation, a antropologia ficou bem é, reticente, porque. Você está concorrendo com o etnógrafo, né? E é verdade, assim, você de alguma forma está falando que qualquer um pode etnografar, né? Então tem questões muito tensas sobre isso. Mas eu gosto muito dessa, exatamente desse espaço híbrido, né? Em que a, o colaborador ele vai ser também um pesquisador em, de alguma forma. Ele está selecionando algum material. Né? Ele é um curador, né? De alguma forma do, da realidade ali. Paulo, se continuar. sumiu o meu, meu vídeo, não é por falta de é, interesse, não estou é anotando aqui, viu? Tá. É problema do plano da internet, eu entendi. Não, eu tô, estou tô saindo da tela para fazer anotações. <risos> tá, entendi. Tá. tá, então quanto mais você sumir, melhor, entendi, mais interessado você está. É, é, exato. Então, <risos> mas, enfim, aí, só para entender da onde. É, aí eu, eu, eu queria pensar se existisse existia, existiria uma interface digital possível mais dinâmica, mas que ao mesmo tempo a gente pudesse ter um espaço para as pessoas é, produzirem algo mais reflexivo como essas observações. Porque as redes sociais já são isso, de alguma forma, mas não são, esse é esse o ponto. Assim. Não são por dois motivos, ao meu ver, não são porque é, elas estão sendo produzidas para consumo imediato, para curtida, para compartilhamento, para então, é diferente de você escrever algo que você está escrevendo para um arquivo. E... E é... as reações também, né? Exato. Você está ali numa comunicação né? É, é, imediata, né? Porque é uma comunicação, mas não é imediata o que eles, o que eles fazem, né? Quem, quem escreve para o arquivo. E, é, então, você tem... É, esse ponto, e eu acho que tem um problema maior das redes sociais, é que isso é uma corporação, não é público. Esse arquivo não é público, a gente não tem nem nenhuma menor garantia de quanto isso vai ser público. né Se você é um pesquisador, qualquer não é acessível, você tem que... É acessível se você aceitar algumas regras e tal. E a gente não sabe quanto isso vai ser preservado. Então, acho que tem dois problemas centrais que me, me vai Então, a, o meu objetivo, aí eu cheguei para o Rogério, esse meu colega, que é da, da Cândido Mendes, do Ipege, ele trabalha com memória social. Então, eu falei, vamos fazer um projeto para a gente pensar se existe uma forma da gente criar um grupo de pessoas para a gente experimentar essa prática do relato com a mediação tecnológica, para ver que tipo de instrumento, tá? É, como é que a gente pode desenvolver isso. Porque tem uma produção de tecnologia, social, é, de produção de tecnologia também junto nesse projeto. Enfim, estou aqui é, colocando todas as nossas cartas na mesa aqui. E aí por isso que surgiu o projeto, entendeu? Então quando surgiu, eu... vamos fazer com o instrumento tecnológico que a gente tem, que é o Facebook. Seria o mais recomendado porque ele ele permite um texto maior, ele permite várias mídias, né? você pode ter vídeo, você pode ter imagem, diferentemente do Instagram ou, ou do Twitter. Então foi assim que a gente deu a chave, assim, a gente estava começando a preparar um grupo, para preparar os alunos, começar, por isso que não tem uma preocupação, Amanda, com representatividade social, amostragem, nada disso imediatamente. Tem a ver com, uhum. imediatamente, pensar a prática, a tecnologia, é isso. Pensar como é que as pessoas vão usar uh, o celular, o computador, e produzir algo pensando em armazenamento, em arquivamento disso. O interesse público, né? esse é a chave central. Uhum. Mas aí, então, a nossa estratégia foi a mesma, a gente começou com nossos alunos, porque para as pessoas se sentirem à vontade de escrever, elas têm que confiar naquilo, né? Então, a gente foi um grupo privado, a gente ia começar com as pessoas que tinham confiança já de antemão na gente, ou seja, nossos alunos, pessoas que conheciam a gente, nossas redes, e a gente apostou nisso, e depois a gente foi ampliando por parcerias, então, o Centro de, de Artes da UF, é, a gente conversou com eles, eles toparam participar, a gente fez uma live com eles, e depois a gente, eles divulgaram o projeto, então aí o projeto foi crescendo com mais número de, de pessoas, aí é, a gente divulgou na Unicamp, por, pelas redes que a gente tem, então a gente foi pelos, pelos meios universitários, fundamentalmente, porque reflete um pouco uhum. a nossa inserção, é, então, assim, o nosso o nosso material, sem dúvida, ele, ele veio desse meio universitário, ele é bem viciado, muito. É, e ele é viciado geograficamente também, é lógico que a gente, isso acaba virando aqui, assim, para a internet é isso, que vem gente escrevendo de outro país, né, mas é, você pega lá, a maior parte é niterói é, Campos Goitacazes, que é onde eu dou aula, então, onde meus alunos, né, então, ali, dali também eles, trans, eles passaram para outros e tal, Rio de Janeiro, é, onde o Rogério dá aula, e Campinas, são, em São Paulo. É ali, onde está focado o trabalho. Muito legal, hein? Eu, eu ia falar, Thiago, que quando a gente estava conversando antes, ele estava explicando mais como foi esse processo do projeto, só que aí eu não estava gravando. Aí eu ia perguntar, talvez, tá se eu repetir, mas mais um resumo mesmo. Dá uma resumida para a gente ter indexado. Claro, claro. Não, claro, é falar um pouquinho que a gente conversou, assim, Então, aí o que que a gente criou? Né? A gente criou o um ambiente privado, então a gente criou dentro do Facebook é, um grupo privado. Então, esse grupo privado, é, o objetivo central era a gente sair um pouco do fluxo do Face, né? aquele fluxo de curtidas e comentários e compartilhamento. É, a gente queria propor um espaço para ver se a gente também teria nesse espaço um registro de uma, de uma qualidade diferente que a gente encontraria na nos fluxos maiores, né? Que Isso vai ser possível. É, quem trabalha com Big Data pode puxar isso aí. Mas é, a gente queria criar um ambiente para ver se existiria uma produção um pouco mais detalhada, mais preocupada em registro e tal. Então a gente criou o um grupo privado, a gente proibiu o comentário para também tirar um pouco... A gente queria quebrar o clima do Facebook. que a gente pode mexer no grupo privado e, e proibir comentário. Tanto que a maior resistência das pessoas foi não poder comentar. A gente fez uma enquete, vocês gostaram da ideia de não ter comentário, porque a gente queria saber, a maioria não gostou. Mas a gente percebeu que muitos que gostaram foram aqueles que publicaram. Então a gente falou, opa, então é melhor a gente mesmo perdendo, a gente manter a proibição, porque isso quer dizer que quem está mais precioso é, gostou disso, então vai permitir que a pessoa Continua escrevendo. Então, é isso que a gente quer. Então, beleza, foi assim. Então, a gente proibiu comentários, a gente criou unidades. Então, você tem um modelo lá no Facebook de grupo que você imita um modelo educacional. Então, você cria unidades, que seriam unidades educacionais, mas a gente não fez dessa forma. A gente criou só para separar, para que as pessoas pudessem. Por exemplo, eu quero ver só relatos. Ela pode ver todos os relatos, vamos, mais organizadamente. Então, ela não, ela não vai num. Não... É um grupo que não está organizado muito na, na questão do feed, tá? Ele está estruturado. Então tem 121 relatos, por até agora a gente começou a coletar relatos do dia 19 de março, né? Como eu falei, porque a gente estava com um projeto pronto para outra coisa, então a gente é, girou muito rápido e, e abril foi o, o fluxo maior que a gente teve. Abril foi, acho que 50% se não me engano, das dos relatos que a gente tem foram de abril que a gente avalia que tem a ver com uma... isso que a gente está discutindo muito, a gente está fazendo um artigo, quer dizer, estamos esperando o resultado do, do parecer desse artigo, mas que a gente está discutindo é, esse impulso para o relato, porque a gente percebeu também que existe um, existe duas coisas, uma é esse desejo é, das... dos arquivos, dos arquivos, das instituições, dos projetos, de... de buscar, de coletar, e ao mesmo tempo existe é um impulso, e, de alguma forma isso tem se encontrado, e a gente está querendo pensar um pouco também como é que isso foi possível, né, essas duas, tem um encontro feliz aí, né, é, e, e eu acho que a gente, o nosso grupo, a gente percebeu isso, essa necessidade de encarar a pandemia de maneira é, reflexiva e descrevendo a vida, sua vida, sua intimidade, seu, seu cotidiano. Então, é, então, a gente teve esse pico já em abril, que a gente acha que tem a ver muito com essa reorganização da rotina e a necessidade de, de colocar isso em algum lugar a gente fez, aplicou um questionário que a gente teve uma adesão não muito grande mas muito muito qualificado de 28 pessoas que descreveram escreveram para a gente por que, que entraram o que que isso provocou nelas então mostra que o engajamento também tem a ver com compartilhamento com leitura sentir sentir que está enfrentando junto então tem teve muito essa presença é, dessa justificativa e aí a gente foi abrindo abas, né? Eu tava falando para Amanda, a gente foi abrindo outras unidades pela necessidade. É, o material artístico que foi chegando, então a gente abriu uma aba de arte, porque a gente não queria perder também a clareza de que a gente tinha um espaço especial para relatos, mesmo, para descrições da rotina, a gente orientou as pessoas no começo, a gente falou, por favor, coloque um cabeçalho com nome, se não quiser o nome a gente publica anônimo, mas com cidade, com idade, porque aí isso dá algum registro sobre de onde você está falando. Não identifique nenhuma terceira pessoa. Né? Então, assim, não coloque o nome de uma terceira pessoa, não é um lugar para denúncia, né? Então, a gente queria sair um pouco desse fluxo também da denúncia. A gente recebeu um material de denúncia, que a gente cancelou, a gente tem regrinhas ali que a gente seguiu para não publicar algumas coisas, né? Então, quando envolvia denúncia, quando envolvia identificação de terceiros, a gente não publicou... É... E, e obviamente material de propaganda e coisas assim mas é, então a gente fez umas a gente fez umas orientações foi guiada essa observação mas a gente percebeu também que as pessoas estavam usando aquele espaço para para muitas coisas então algumas a gente foi negociando por exemplo esse material artístico que a gente não tinha como previsão no começo mas a gente foi abrir o espaço por exemplo a gente ficou com 36 postagens que tem a ver com produção artística né 121 de relatos quatro sonhos e aí, a gente tentou ver se eles topavam fazer um inventário, assim. O que, que mudou na sua casa? Tire foto. Mas não, não engatou muito. Eu acho que tem a ver com o timing, porque a gente já está. Então, a gente teve quatro, pessoas, quatro postagens só de inventário. Então, a gente testou algumas coisas que deram certo, outras não. E aí, foi muito nessa, nessa dinâmica, né? E a, é, basicamente foi isso: 71% do público de, que postou era feminino isso também acho que está sendo uma tônica eu vi em vários projetos isso é no Mass Observation também é um público feminino né fortemente assim. eu acho que essa questão da talvez do tipo de produção tem alguma questão de gênero forte aí. É... curioso isso eu vou até anotar para ver nos outros arquivos sim. ah sim. olha ah eu acho que a bia do do arquivo da cidade Beatriz Cristina estava falando também do, do público feminino se não me engano. Eu acho que isso é bem legal Paulo porque acho que pra, acho que tem três coisas assim que interessam mais que são comparáveis né. Uma é essa base né que eu, qual foi esse primeiro intuito e, e aonde que se inspirou né. A outra é um pouco sobre as linguagens tecnológicas e a terceira são sobre os temas, né? porque acho que no final das contas o que importa é quais são as possibilidades de, de juntar tudo, né? As, as diferentes linguagens, e quais são as figuras que mais emergem relatadas, os casos, né? que tipo de regularidade a gente consegue achar entre os, os projetos, e que diferenças eles têm, porque uma coisa super interessante é que tem 50 projetos, mas todos eles são muito diferentes, eu acho que esse que é o mais legal. Entendi, é. é eu, eu, eu, inclusive, Amanda, eu fiz um levantamento é, para um projeto derivado desse, né? desses projetos. Eu também fui acompanhando, é, tentando entender, principalmente, a questão tecnológica, ou seja, que tipo de ferramenta estava se usando para coletar. É, muito Google Form, né? Não sei se você também viu isso, né? Acho que é muito Google Form e e-mail, né? Sim. É. E... E até quero trocar uma figurinha com vocês, que isso Você é uma coisa... Você não quer coisa... juntar o material, Paulo? Isso, eu, eu tenho... a gente faz tudo junto, isso. Eu, na verdade, assim, é, é, acho que vocês têm um, um interesse mais é, é, panorâmico que o meu. Então eu, eu, eu mandaria esse Excel para vocês, que eu fiz. Ele, talvez vocês achem uma figurinha que não está repetida, por exemplo. Mas já ajuda, né? É... Ah, não, mas se você quiser participar um pouco desse, a gente te convida para as reuniões, se você quiser... Tá, olha, então, deixa como... eu... E fico muito feliz, mas aí deixa eu te dizer até para com mais... Para a gente tomar essa essa esse convite com mais segurança ainda, porque aí eu te digo exatamente qual que é meu interesse e vocês vêm, se tem aderência. É, fico muito feliz mesmo, porque a gente está buscando... Acho que eu estou sentindo, quando eu estou vendo a, as lives de vocês, que a gente... Sim, tô me ajudando muito no diálogo com na nossa pesquisa é, a, a gente está com um projeto estamos com um bolsista para desenvolver alguma ferramenta tecnológica de coletar relato então assim qual que é a nossa visão é, é, não existe hoje uma interface é, amigável para um relato mais reflexivo você tá você tem as redes sociais são ótimas mas algo que é, substitua um pouco, tem um espaço como o diário, um ambiente, um ambiente de reflexão, de registro, de coleta individual, né? mas que seja coletivizável. Né? É, então, a gente está desenvolvendo um projeto nesse sentido. Por isso que eu fiz esse levantamento, porque eu queria entender que tipo de ferramentas existiam. Então, Amanda, me interessa muito saber as ferramentas. Eu entraria com tudo nisso aí, inclusive... Com muito interesse em entender o panorama das ferramentas, porque a, o que a gente fez até agora de levantamento, a gente acha que tem um espaço muito interessante para pensar o desenvolvimento de uma ferramenta é, própria para arquivos e pesquisas, para coletar na interface com celular, com um ambiente íntimo, mas que ao mesmo tempo permita um, um tipo de registro diferente que a rede social está produzindo hoje. Vamos certo? fazer junto, Paulo. Porque a gente também está começando e, e eu acho que o, o, o, quando eu tive a ideia, o maior interesse era, era assim, era falar... Porque quando é, a gente tinha proposto um Corona Arquivo em Big Data, mas para fazer raspagem de Facebook e Instagram. É. E, e daí, paralelamente, eu comecei a fazer, a, a fazer essa essas análises qualitativas de da coleta porque eu tava tinha outro projeto sobre transformação digital arquivos digitais no Brasil e daí eu vi que na verdade os dois as duas coisas eram uma coisa só daí eu falei bom se eu ganhar o dinheiro Fapesp eu poderia tentar fazer essa deslocar o projeto do é, da, da raspagem de Facebook e Instagram é, é, manter só a parte o pé em fake news é, mas daí começar a, a elaborar possibilidades de análise é, quantitativa né, e, e dos projetos de coleta, mesmo que fosse experimentalmente, né, quer dizer, você faz um acordo com alguém, desenvolve um algoritmo sim. e daí visualiza, e daí vê o que, que você tira daquele arquivo, e daí você pode tentar isso com mais de um arquivo, com, é, e, daí, e daí você vai consolidando o que seria esse arquivo dos arquivos, assim, né? Sim, sim. É, que não é um arquivo é, do arquivo, é mais assim, um território de experimental para pensar o que, que é o arquivamento. É. Então, é, eu, eu, a gente conversou né, até por telefone, eu, eu consigo visualizar, eu acho, o teu. Eu acho que o teu. É o teu projeto é, é, é, é gigante, né? Perto do. do gigante, eu digo assim, da, do fluxo de informações. Né? É, o eu projeto ele de... é mais me... porque ele sempre dá um passo para trás e ele vai para in... vai para interrogação meta, né? Que não é não é sobre o, o... mas o seu você está preocupado com o relato, né? Estou preocupado com a avaliação do relato, né? Estou sempre é. dando esse. É, eu tô é, eu tô na ponta ali, sabe? É. Pensando assim, tá? Se a gente pensasse é, num tipo de co... é, de alimentação desse arquivo, né? É de uma curadoria popular, né? Então, assim, é lógico que você tem o, o crowdsourcing, que é uma forma bem, bem própria disso, né? De você ter as pessoas comuns coletando a, é, essas informações, mas mesmo elas, aí eu fui atrás de alguns projetos, a tecnologia usada, ela é, ela é muito experimental e muito, assim, é isso, é que nem a gente, pega o Facebook e usa para isso, é, pega o Google Forms e usa para isso. E... E talvez é, seria interessante pensar é, ambiente tecnológico para produção e curadoria, né? Porque eu acho que aí cada pessoa poderia ser um curador, né? É, no sentido do registro. É, então, ele, na verdade, ele faria parte da equipe de curadoria junto com o arquivo, né? Então, é isso que acontece no Mesa Observation. Por exemplo, no Mesa Observation, a pessoa põe um relato dela, mas ela também põe um recorte de jornal, que ela achou interessante. Então, tá, de alguma forma, ela está fazendo uma curadoria ali do que vai ser registrado. É, é então... e, e, e aqui é a mesma coisa, né? Quer dizer, não estou não falando assim, na média, essa é a intenção, porque você vai pegar um fragmento de memória de uma foto, de uma imagem, de, um, de, um, de é. algum jeito, de algum jeito a mídia vai entrar junto com o testemunho, né? Vai. E eu fico pensando se a gente, bom, aí eu estou, é, são as questões internas que a gente está pensando desse aplicativo, né? Mas é, dela, desse aplicativo tem as interfaces com as redes sociais, né? É. A, a Ana está a Ana fazendo um, um, um app, isso eu ouvi falar ah, é? É. é um app para o pro projeto dela, do Memórias Covid né? Se pub acho que existe, deixa eu ver aqui na Apple Store se já existe Mas fala aí, fala se eu estou conferindo Não, é isso é... Eu, eu acho que assim Não, não existe é... ainda mas eu só digo isso, assim, a, esse é o nosso interesse hoje, né? A gente está trabalhando com, com, com esse Nos interessa arquivamento cotidiano, né? Do, e relato cotidiano, mas nesse aspecto também da... tecnológica na ponta mesmo, na ponta, entende? Não só, na, não, só não, né? Você... É, isso não é pouco, mas não é... Na parte de, de, de é, organização ou como se usa hoje, né, mineração, né, é. É, de dados, né, Quer dizer, é, é, é ali na ponta da coleta para ver se, se a gente consegue pensar ambientes interessantes para a produção disso. Mas é super, é, casa super, porque a gente mesmo, sabe, o Big Data é só uma pergunta, né, é. mas no fundo a questão é meio que assim, ah, como que arquiva, né, como que arquiva, como que coletiviza, como que cria pontes, né? É, acho que é. E daí, e daí é, é, o, é a mesma pergunta, no fundo. Não, Tiago, eu, eu, eu acho assim, pensa se a gente pode, por exemplo, achar uma solução tecnológica em que o usuário, ele diz o que é interessante na internet para ser arquivado publicamente. Entende? Então, é, você vai ter lá na ponta alguém falando, oh, isso aqui é só que eu quero que fique guardado, pública é, coletivamente, eu acho que isso aqui é relevante. Então, de alguma forma, é, tem um salto para o Big Data nesse sentido também. Né? Não sei. É o que a gente vem pensando um pouco com essa experiência. E aí estamos com um Bolsista desenvolvendo esse aplicativo experimental que a gente pensa em testá-lo nesse grupo que a gente construiu no Facebook. Basicamente é isso. Demais, mas você acha que dá para simplesmente mandar, o mandar convites para as pessoas que já tem, contribuíram fazer, ou dentro das pessoas que estão no grupo pré-selecionadas? Né? A gente vai, a gente tem construído o diálogo, né? então, é, por exemplo, a gente sabe quais são os mais assíduos, os que responderam o questionário, são esses que vão poder, é, que potencialmente podem ter interesse em usar. Por exemplo, uma das perguntas que a gente fez do questionário é se estariam interessados em participar de um projeto posterior. Então, a gente tem um pouco esse cadastro, e esse seria, vai, o, um público é, para testar isso, a gente pensa nesse público inicial, né, para achar bug, né, para achar problema, para dar feedback, cara. é tudo isso. Ô Paulo, e como é que, duas perguntas, uma, como é que você, falando um pouco mais sobre os relatos mesmo, como é que você, você contabiliza, são, porque você falou que tem abas, né, Explica um pouco melhor esse funcionamento. A pessoa entra lá, escreve uma coisa em tom de diário, se quiser anexar alguma coisa, ela classifica. Como é que como é, que para quem... Assim, já quem deixa, é, uhum. como é, e como é que é e o, que, e o quanto que vocês têm de cada coisa, sabe? Tá, é, a gente tem 121 de relatos que são fundamentalmente escritos. Alguns com alguma imagem junto, mas sempre com algum, algo descrito. De é, a gente tem 36 que são material artístico, pode ser vídeo, alguma foto, é, é difícil classificar, né mas que a gente percebe que a, o intuito da foto é muito mais transmitir um, uma certa percepção do que também descrever alguma situação, né então a gente colocou em arte, é, e algum, quatro sonhos e quatro inventários, é basicamente essa é a nossa composição, ou seja, a gente está por volta de 160 é. E divididos entre relato, então, aí tá uma arte, arte e qualquer outro? Inventário e sonhos. Inventário e sonhos? É. Boa. Porque as pessoas pediam, na verdade, uma usuária pediu, aí outro topou, aí fizeram alguns sonhos, registraram alguns sonhos. É, e aí a gente tem, é porque assim, eles mandam, como a gente controla bem o grupo para que ele não se desvirtue nesse sentido, toda publicação tem que ser aprovada, até para garantir o anonimato caso a pessoa peça. Então, se a pessoa pede o anonimato, a gente pega, copia, cola e publica com o nosso nome, avisando que é de outra pessoa. E é, se não é, aí se é... A gente só aprova, se, e, e se não se encaixa no propósito, a gente não aprova e explica para a pessoa. Às vezes a pessoa não leu as regras e tal. Né? Às vezes é uma propaganda, uma divulgação de material e tal. Então, a pessoa posta com, normal no grupo. E é a gente que vai lançar já na, na categoria que a gente considera a gente já coloca na aba da É um relato aqui tá é isso. Entendi. Espera aí só um segundo tá tendo uma aula de francês aqui na sala então tô com problemas tô, cidade alerta aqui tá Amanda, você não tem mais nenhuma pergunta para fazer para o Paulo? Então, estava pensando aqui, eu ia perguntar se vocês vão, vocês é. pretendem disponibilizar esse relatos em algum lugar, ou se foi mais para vocês desenvolverem aí essas ideias e pesquisas que vocês têm. É, não, a gente quer, a gente quer, isso é uma, acho que o diálogo com o Thiago, inclusive, começou por causa disso, a gente tem essa preocupação, porque a gente acha que é um material muito importante para ficar é, numa corporação, é, então a gente pediu, né, está pedindo, falta algumas pessoas autorizarem, mas muitas já autorizaram, que a gente possa salvaguardar em algum projeto, né, a gente está pegando essas autorizações, é, aí a gente está buscando parceria, isso que é, nos aproximou, inclusive, porque a gente no Rio de Janeiro foi buscar é, também com as mesmas preocupações de outros projetos, sobre o que, que vão fazer com esse material, e a gente começou a construir uma conexão entre esses projetos, a gente entrou em contato também com o Tiago, e outros, e agora a gente está construindo uma rede para tentar ver como, ao mesmo tempo, salvaguardar e, e disponibilizar esse material. Principalmente é. com, com função pública. né Exato mas Eu acho que esse negócio da rede é uma das, das coisas mais legais que a gente pode fazer no futuro, na Paula. Sim. Sim, tá, tá... É isso, tem muito projeto, né? Você, Amanda, falando disso, né? tem 50 projetos, tem... E, e, e é isso, o que é mais interessante é que a maior parte é projetinho, né? Que nem o nosso. É projetinho ali, mas que imagina isso junto, né? Imagina isso sim, sim. É, numa rede, isso é um um tipo de registro, talvez, inédito, né, na história.